Eu descobri o YouTube chinês Onde a maioria dos chineses Postam vídeos e fazem live streams Inclusive tem muito conteúdo Sobre CSGO e skins CSGO Nesse site aqui O nome dele é Bilibili Galera, esse aqui é basicamente o YouTube oriental Da galera lá da China E eu achei legal trazer esse conteúdo porque tipo A gente nunca ia ter acesso a isso no YouTube É um vídeo feito por um streamer chinês falando chinês Tá ligado? Galera, resumindo a história Vou voltar no comecinho aqui, é um vídeo de 25 minutos E basicamente esse daqui um inventário do Bunny, um antigo colecionador Dizem que foi o primeiro colecionador De adesivos cada vez 2014 da China E quem tá aqui na Facecam Não é esse colecionador dono do inventário E sim o Chaiar, que é um streamer Chinês, ele joga CSGO E ele teve acesso, num certo momento Ao inventário do maior colecionador da China Na época que ele fez essa live stream Esse vídeo aqui, e eu queria analisar E ver o que que tem aqui dentro Cara, é muito cara de chinês Todas as skins que tem aqui desse inventário Parem, parem, um sacrifício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 retirei, safe. E aí, vindo aqui no caixa, eu posso selecionar criptomoedas ou skins de CSGO e pegar essas skins para o meu inventário. E fiz mais uma apostinha no Crash com 40 coins. Esperei chegar em 2x e retirei. Vai ser difícil de não pausar, porque eu quero muito analisar exatamente o que, que tem aqui e quanto valeria. Eu queria começar com esses reasons aqui, cara. Tem tipo assim, duas linhas. E cada linha aqui tem oito adesivos. Então a gente tá falando, meus amigos, de 16 vezes 50 dólares. Só essas duas linhas no meio da tela, bicho Esses 16 adesivos estariam valendo pra gente Mais de 4 milhões de reais nos dias de hoje Só que é aí que vem a tristeza, entre aspas, desse vídeo Ele foi postado em 2018 4 anos atrás, galera Quando esses adesivos custavam, sei lá, 10% do que eles custam hoje E esse streamer chinês, o Shaiar Que tava fazendo vídeo exatamente porque O dono do inventário tava vendendo tudo Ele tinha decidido vender tudo em 2018 E que cagada, porque hoje estaria valendo 10 vezes mais, cara Ó, só essa linha aqui, desses oito dignitas Hoje, daria pra gente Mais ou menos uns 600 mil reais Um pouco mais ali embaixo, eu vi Que tem oito mais quatro LDLC, aqui a gente tá falando de pelo menos mais Um milhão e duzentos mil reais, cem mil Cada adesivo desse, aí embaixo tem Mais oito vox, parece, velho É, oito vox, se tiver Mais embaixo, pode ser mais valioso Ainda, mas é um adesivo aí, que oito Dele, estaria dando pra gente cerca de 800 mil reais, mano, o cara tinha ali Mano, uns 10 milhões de reais de adesivo nos dias de hoje. É o um vídeo de 20 minutos. Eu vou cortar direto ao ponto. Aqui, a gente já começa com uma skin lendária. Essa foi realmente vendida. O colecionador realmente vendeu 4 anos atrás. Essa HAL que é uma HAL com 4 Every Power. Essa skin hoje passa fácil de meio milhão de reais por ela não ser stat track, tá? Se fosse stat track, aí era um preço ainda maior. Vamos ver o que mais que tinha nesse inventário: Fire Serpent com 3 Tetas e power Muito cara de chinês. A k né? Skin brasileira com quatro adesivos mixed. Muito cara de chinês também. Essa K, mano, com escrito. Aí em chinês é totalmente cara de colecionador de skins da China. A Alpias Move com quatro adesivos alucinados. Muito cara de colecionador da China também. Tipo, é um inventário que só tem esses itens com quatro adesivos. E hoje cada desses adesivos custa uma fortuna. Detalhe: diversas skins aqui desse colecionador, ele mesmo craftou é esse Bunny, não é o cara que tá aparecendo aí. E diversas eram únicas no mundo naquela época e continuam sendo únicas no mundo hoje. E pelo que eu tô vendo aqui, ele tá mostrando skin por skin desse inventário, porque provavelmente naquela época ele tava querendo vender. Mas assim, já tá chegando na coleção de facas E eu quero muito ver essas Blue Gems, brother Começando pela faca hein, que aparece aqui É uma M9, Crimson Web, Factor New, Star Trek, Faca muito rara, porque ela tem várias teias no Playside, mano Isso também é muita coisa de colecionador chinês Aí ele pula para uma Flip Que tem o melhor Blue possível Essa daqui eu achei até bonita, mas tá bem desgastadinha Butterfly com o melhor azul Pô, vendo ela assim dentro do jogo Acho até interessante Tem uma coleção completa de facas Blue Gems Com o melhor pattern pra cada faca é isso mesmo que eu tô vendo, cara? A melhor baioneta Blue Jam. A melhor Bowie Blue Jam. Caraca, será que ele tinha todas as facas daquela época? Será que vai ter a karambit Tem ter a Carambite ali embaixo, brother. Tá vindo, tá vindo. Melhor M9. Que eu acho muito bonita também. Uma pena não ser 100% azul. Huntsmanzinha, né? Umas facas que eu nunca nem tinha visto. E naquela época, lá 2018, esse colecionador tinha praticamente todas, eu acho, né? Blue Jams. Até mesmo a gut que ninguém quer. Aí temos uma baioneta 412 Fire Ice, melhor pera Aí no meio, né? E eu quero ver a Karambit, cara Que é uma 412 também E deve ser uma das melhores que tem Porque o Corner tá muito, muito, muito pouco desgastado É Pixel Corner Deve ser a melhor do mundo, tá? Deve ser com menor float Que doideira Os itens aqui não são apenas valiosos Eles são raros e bem selecionados Achei muito legal o maior inventário da China daquela época Uma Flip 412 Que é o melhor pattern possível aí Pra Fire ice. Meu Deus ali, velho Carambite Blue gem Deixa eu ver isso Uau! Uau! Wow. 0.11. Para lá, meu amigo. Meu amigo, pra ele ter passado tão rápido por essa faca, pelo menos esse streamer aqui, ele não fazia noção do que, que ele tava olhando, não. não estamos olhando para um A387. Apesar de que, na época, o antigo dono dessa faca achava que era a melhor carambite double blue. Eu acho que, na verdade, ele tá querendo dizer outra coisa. Sendo mais específico, esse pattern é o sexto melhor. Então, não é o melhor do melhor do mundo. Mas, provavelmente, é uma das facas que tem o playside e o backside com bastante Azul junto, daí ele deve ter chamado de Double Blue Number One. E mais uma Porrada de facas, né, mano? Tipo, não é só isso que eu quero Ver. Olha o tanto de luva. Olha isso, galera Várias e várias luvas. Nossa, ali embaixo Tem coisa que vale mais de um milhão de reais Hoje, que é essa daqui. Nossa Alpha Dragon Lore 000 Com quatro iBuy Powers Holográficos. Mano, esse crescelador tinha tudo E mais um pouco, Medusa Au. Mais ou menos 700 a 800 mil reais AWP Medusa com quatro Titans holográficos aplicados Caraca, velho M4-1S, naquela época a galera nem sabia que hoje ia valer muito, mano M4-1S com adesivos Tem mais, não acaba, tá ligado? Tipo assim, galera, isso aqui foi só metade do vídeo é, ele continua mostrando e mostrando e mostrando E nunca finaliza as skins cara Deve ter muita Blue Gem ainda Arma, né? Não só faca Ah! não, não, não 661, 4 titans Float muito bom Provavelmente Factory New Falando desse colecionador Preço hoje, 1 um milhão e meio de reais De 1 um milhão e 200 mil A quase 1 um milhão e meio de reais velho. Preço bizarro m 4 s Hot Hot 4 titans Única no mundo, velho Essa skin aqui bizarra de rara, tá ligado? Poseidon, quatro tartas, uma skin que pode custar um milhão de reais. Mano, eu não sei o que dizer, cara. Nesse inventário aqui, se fosse nos dias de hoje, a gente estaria falando de algo em torno de 20 a 30 milhões de reais. Principalmente por causa desses adesivos, que ele passando devagar aqui agora, eu fico de cara. É um valor, assim, inestimável. É muita grana. Vox tem um milhão e meio de reais ali embaixo. Eu achei que era só um milhão, porque eu não tinha visto a metade da segunda linha dos Vox. E mais Glock com quatro is ali no final? Skin de 200 mil USP 4 Titans holográficos. Todo mundo quer uma dessa, é raríssima. Glock 4 Titans acabou de ser vendido por mais de 100 mil reais. Exatamente essa Glock. Caraca, velho. Que inventário louco! Que legal ver esse vídeo aí, mano. Diretamente da China. Do que seria na época o maior colecionador de CSGO do mundo, sem dúvidas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Esmaga o like aí embaixo se você curtiu. Deixa um comentário pra eu ler e a gente conversar. E se ver na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou.